No vídeo de hoje vai ser só a câmera e o VTX e vou mostrar como é que eles já estão a funcionar. Se vocês querem que os vossos nomes apareçam no final do vídeo é só comentar aqui em baixo este vídeo. E se no final gostarem, demonstrem, ajuda bastante o canal, compartilhem com os vossos amigos que é para eles aprenderem a construir um drone racing e se vocês não forem subscritos é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. depois de ter dados tenho, ali há aqueles quatro canais e aquilo são para quê? um é para alimentar a câmera, que vai ficar aqui à frente e outro é para alimentar o VTX, o transmissor de vídeo que vai ficar aqui atrás ora, começando pelo VTX este VTX só aceita 5V por isso é que eu vou ter que soldar ali nos 5V eu chego aqui a esta zona, corto que eu não vou precisar daquilo Venho aqui e vou descarnar os fios com a mão Dar um bocadinho daquela massa eu Aqui nesta zona tinha o vermelho, preto e amarelo O que eu agora vou fazer, vou também tirar o preto, porque eu não preciso do preto Porque já tenho a câmera a ser alimentada isso vem aqui com o ferro, dá-lhe um bocadinho de calor para tirar o preto ora, vamos agora aqui chegar a cortar o amarelo, aqui a pontinha onde agora vou solar GND que é o preto e o vermelho aqui nos 5V aqui descarna a ponta e também já deixo preparada a solda para o futuro Este fio depois vai ligar ou a OSD, ou à controladora, ou à câmara. Depende do vosso projeto. No meu projeto vai ligar à controladora, porque a minha controladora já tem o OSD integrado. Aqui na câmara, este vermelho é o positivo. O preto, este preto é o negativo. Este é o vídeo. Para quem não tiver o OSD, se ligar este fio no lugar onde eu liguei este, vai dar atenção da bateria aqui na câmara quando estiver a pilotar normalmente os pilotos profissionais de racing só querem saber a voltagem da bateria mais nada, não querem saber qualquer, mais nenhum tipo de informação simplesmente só querem ver como é que está a bateria e é correr e assim é que deve ser mas quem está a começar? quer saber todas as informações e quer ver tudo por isso eu não vou usar o OSD da câmara por isso eu vou tirar este fio. Este aqui, como esta câmera tem um comando do OSD para configurar, vou deixar ficar ao mesmo este fio para depois configurar. Mas venho agora desencaixar esta câmera. Eu podia estar a usar outro tipo de câmera, tenho aqui várias câmaras, vou mostrar aqui à frente, tenho aqui várias câmaras. A Foxeer tem um modelo idêntico a este, porque se este modelo encaixa aqui perfeitamente, é a mesma ajusta. Fica aqui encaixado 5 estrelas na parte de cima. Esta aqui ainda não vou fazer a montagem final. Porque como ela é muito pequena, não tenho suportes para segurar a câmera aqui dentro. Por isso, eu vou ter de fazer uns suportes à parte. Mas quem quiser usar a mesma esta câmera, tem que adaptá-la. Ou então usar um tipo isto da Foxeer. Esta não é Foxeer. Esta aqui é uma marca branca. Esta aqui, quem for comprar esta. Não aconselho, porque eu já ouvi falar muito bem desta câmera, mas sinceramente eu não gostei do que vi. Preferi uma outra que é gostar no outro Racing, pelo mesmo preço, tem melhor qualidade de imagem. Também tenho aqui esta, mas esta também aqui não tem muito sítio para fixar e segurar lá aqui assim. E depois como tem assim uma lente enorme, iria ficar muito fora do frame e se tiver algum acidente a primeira coisa que vai embora é a lente depois as lentes são caras para este tipo de câmeras por isso eu agora vou usar esta aqui pequenina esta Foxeer onde eu vou tirar este fio temos aqui com o levantamos aqui esta pontinha de plástico e assim conseguimos tirar o fio sem termos que o cortar normalmente este tipo de coisas eu gosto de guardar por causa do futuro posso precisar e assim tenho cá o material todo a câmara como vai ficar aqui à frente eu vou ter que deixar mais ou menos isto da maneira que consiga chegar à controladora a controladora vai estar mais ou menos aqui assim porque a minha controladora vai ser esta que eu ainda não mostrei eu estou a mostrar agora ela vai encaixar mais ou menos assim se calhar ligava assim o receptor seria logo daqui ao sítio os fios, estes fios passavam por dentro e iam ali ficava com a seta a apontar para a frente e aqui ia ligar os fios da câmara onde está decidido, uma OSD é esta parte aqui assim por isso vou deixar com esta configuração assim Eu vez de estar a usar esta, podia estar a usar esta só que a diferença de uma para a outra é que esta aqui tem o OSD integrado e esta não por exemplo se eu usasse esta tinha que ter o cuidado daqui da zona de ligação da USB ficar para uma zona onde não ia estrovar, por exemplo ia para este lado aqui tinha que soldar os esques, quero bem aqui ligar os ESC's. o fio do VTX ia ligar à câmera o fio amarelo por exemplo estes dois iam ligar lá abaixo aos 12V e aos GMD e aquele fio roxo que eu tirei desta câmera e a ligar ali no sítio do vermelho. Sabíamos a quantidade de energia que vinha a nossa bateria e fazia a ligação direta, mas como eu quero ter mais informações, não vou usar esta controladora. E agora eu vou pôr aqui a seta para a frente, no meu caso, onde vou pôr aqui. Só tenho que ter atenção, porque depois, esta aqui, como não tem a entrada micro USB direta tem que ser usar uma peça destas que depois vai encaixar aqui nesta zona e assim faço as ligações e configurações e quando não preciso mais das configurações tiro e fica assim resolvido e fica aqui a funcionar sem assim estrelas onde este fio há de ser apertado num destes sítios, não tenho que ver qual é ora adiante, aqui na câmara vou deixar tenho que deixar estes três fios mas também não vou deixar a todo o comprimento porque já vi que o meu OSD vai ficar aqui nesta zona. A câmera vai ficar ali. E os fios vão ficar por aqui alguns nesta zona. Por isso vou cortar por aqui assim. Sobrou isto. Eu guardo, gosto de guardar estes fios. Porque dá sempre jeito de futuro. Onde vou ligar aqui o negativo e o negativo. positivo e positivo. E o amarelo vou deixar pois, para ligar. A controladora. Não esqueço que eu tenho que passar aqui a massa de solda, pasta de solda eu sem ela não consigo soldar já, já estou a ficar com a ponta do ferro muito preta isso é mau sinal isso faz com que as soldas não fiquem bem começam a ficar sujas e não ficam bem tenho que limpar a, a, a ponta como a minha câmera pode usar entre 5V ou que é até 40V podia pôr até diretamente a bateria não havia qualquer tipo de problema só que como eu tenho aqui muito espaço vou usar o espaço que tenho e assim fica um trabalho mais limpo onde agora vou usar aqui o preto no GND a seguir sem tocar em nada para não queimar a, a, a placa nem as peças estão à volta por aqui o vermelho nos 12V não se esqueçam que se a vossa câmara não suportar 12V não podem ligar lá aqui não queima, né? mas como a minha suporta mais do que isso vou ligar la aqui e assim fica só um fio por cada faixa fica o trabalho mais bem feito onde vou deixar depois este amarelo para ligar a controladora agora vou dar aqui umas voltas ao o fio para ele ficar assim todo enrolado e onde este fio vai para ali e este fio vai para aqui se quiserem ver isto a funcionar estes dois fios têm que o soldar. Eu depois tiro a solda. Antes de fazer a primeira ligação à bateria, temos que ter os fios soltos protegidos. Eu usei aqui manga retrata, só para tapar as pontas. A câmera está desligada. Vou usar aqui um produto caseiro, onde usei dois conectores XT60, um macho e uma fêmea, onde o negativo está ligado ao negativo. O positivo de um vai ligar à extremidade da lâmpada e o outro vermelho vai ligar na lateral tem uma lâmpada de 5V de um carro onde agora vou isolar isto eu só tirei para vocês verem como é que isto estava ora está protegido vou ligar uma das extremidades ao drone e a outra extremidade vou ligar à bateria o que é que isto faz é só ver aqui algum circuito, algum componente que esteja danificado ou a fazer contacto. A luz vai ficar sempre acesa e isto vai nos evitar da gente queimar os componentes e assim sabemos se o circuito está a funcionar ou não. Ora, como estão a ver, ela acende e desligou. Quer dizer que está bom. Se ficasse sempre aceso, queria dizer que estava sempre aí algum componente a gastar muita energia a receber muita energia, por exemplo, se eu ligar a câmara ele vai estar sempre ligado mas a gente faz isto sem ligar a câmara, porque a câmara vai estar a, a dar-nos falso erro depois de ter feito o teste, agora vou ligar a câmara sempre a proteger as partes que estão com as pontas soltas com pontas onde podem encostar na placa e depois fazer o circuito e agora sim, vou fazer o teste para ver se o transmissor e a câmara estão a funcionar. Pronto, agora vou alimentar -o aqui o sistema. Como viram, o ESC fez o barulho do PBB. Ah, sim, está desligado, ele estava desligado. Ora, como estão a ver, está ali a imagem, está assim um bocado desfocado. Ora como estão a ver, está a funcionar quer dizer que as coisas estão bem ligadas para já ainda não deitou fumo ver se o fio não soltou fora Para como estão ali a ver a dizer Foxeer se eu tivesse ligado o fio da corrente, estava neste momento a mostrar aqui a voltagem da corrente é ali o tempo que está ligado Antes como vem, está a funcionar, agora vamos desligar isto porque há mais coisas para fazer neste drone, ainda não está montado Ainda falta muito. Ora, não se esqueçam de tirar a solda daqui. Porque estes fios não são para estar aqui soldados. Eu é soldei para ver se estava tudo a funcionar como deve ser. Agora vou passar para a controladora, mas isto fica bom próximo vídeo. Por isso até já.